Deus quer te arrebatar antes do arrebatamento, porque só haverá um arrebatamento. Então, eu estou falando de um antes do. Um pessoal individual, antes do geral. Então, quando eu disser três, você vai dizer para essa pessoa. Deus quer te arrebatar. Num arrebatamento antes do arrebatamento. Vou repetir pela última vez, porque se você gaguejar, Deus quer te arrebatar num arrebatamento antes. Isso aí, arrebatamento. É um, respira fundo. É dois, quem está sentado se ajeita no banco. Quem está de pé se estica, que é para a coluna doer menos. Dois e meio, respira fundo. Três, vira para alguém e diga, Deus quer te arrebatar, num arrebatamento, antes, tem um arrebatamento exclusivo, tem um encontro de Deus marcado com você, aleluia, quem acredita nessa palavra, reaja diante dessa palavra, um encontro pessoal, insubstituível, intransferível, inédito, diz assim o texto, revelação de jesus cristo que deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo joão o qual testificou da palavra de deus do testemunho de jesus cristo e de tudo o que viu eu vou repetir o qual testificou da palavra de deus do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que viu Bem-aventurado aquele que lê Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia E guardam as coisas que nela estão escritas Porque o tempo está próximo João, as sete igrejas que estão na Ásia Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aleluia aquele que nos ama, eu vou falar essa parte aqui de novo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo os que já transpassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Sim, amém Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim Diz o Senhor aquele que é, o que era e o que há de vir O Todo-Poderoso Eu, João, irmão e vosso companheiro Convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha chamada Patmos Qual é o nome da ilha, gente? qual é o nome da ilha gente por causa da palavra de deus e do testemunho de jesus cristo verso 10 eu fui arrebatado em espírito no dia do senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia o que vês escreve num livro e envia os às sete igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar me vi sete ca candeeiros de ouro. E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante ao filho do homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente como que refinado numa fornalha e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando vi cair sobre os meus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim dizendo: Não temas, sou eu o primeiro e o último sou eu. O que vivo, fui morto Mas vivo estou, vivo estou para sempre Vivo estou para sempre Vivo estou para sempre Vivo estou para sempre Para sempre E tenho a chave da morte do inferno Escreve, pois, as coisas que tem visto E as que são E as que depois desta Hão de acontecer E você diga amém, amém. Diga amém. amém Tinha mó tempão que você não lia esses versículos todos Feche os olhos, curve a cabeça com temor e comece a suplicar ao Senhor, Senhor fala comigo nessa noite Senhor, comece a suplicar, eu gostaria que você suplicasse diante de Deus agora, toda oração bem feita deve ser acompanhada de humilhação. Uma oração verdadeira sempre será um ato de humilhação diante de Deus. Por isso eu te peço, não se preocupe em falar palavras bonitas agora. Se preocupe em ser verdadeiro e mostrar para Ele o tamanho da sua necessidade em ouvir a palavra. Peça a Ele, suplique humildemente, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu quero entender a Tua voz. Fala no profundo, no oculto e no escondido. Vai, dedique alguns segundos aí de intercessão pela tua própria vida Aproveite essa oportunidade e peça ao Senhor Senhor, abre o leque do meu entendimento Abre a minha mente, abre a porta da revelação da tua palavra diante de mim Me ajuda a entender, a assimilar Oh, Me leva a águas profundas nesta noite Me faz ter resposta sobre decisões que eu não entendia Sobre coisas que eu não compreendi me ensina a fazer as perguntas certas, de coisas que eu não sei nem como organizar para o Senhor me ajudar, vai, suplique eu ainda nem comecei a orar comece a orar, eu estou te ajudando a orar, te ajudando te ajudando, diga para ele essas palavras, diga para ele Senhor, nessa noite eu vim aqui como Pedro porque para quem eu irei se só tu tens palavra de vida eterna, eu preciso da tua palavra, agora comece a orar pelos seus irmãos, comece a orar pelos seus irmãos Deus faz essa pessoa que está do meu lado Entender o que o Senhor quer falar Não deixa ninguém aqui sair com dúvida Não deixa ninguém aqui sair frustrado Mas fala Senhor Fala Porque quando tu fala a terra se cala Quando tu fala a depressão perde Quando o Senhor fala a mente volta para o lugar Quando o Senhor fala A culpa é substituída por arrependimento Quando o Senhor fala o peso sai Quando o Senhor fala um que despedaçar o jugo desce fala Senhor Pai no nome de Jesus eu estou aqui com a tua igreja e eu te suplico nesta noite fala conosco na tua palavra fala conosco o que tu queres dizer, abre a porta da revelação diante de nós faz nos entender qual é a tua boa perfeita e agradável vontade para cada um de nós cerca este lugar dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito enquanto eu estiver ministrando ministrando a tua palavra, cumpre o que tu disseste que faria, quando me chamou para isto, dizendo que enquanto eu estivesse pregando, o Senhor estaria curando, salvando, batizando, libertando, renovando, avivando, faça isso, faça isso para a honra e glória do teu nome, fala conosco, em nome de Jesus nós te imploramos, nós te imploramos. Voz de Deus é o que queremos ouvir. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, quem concorda, diga. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, ok? Quando eu disser três, você vai dizer a alguém desse jeito, você vai dizer assim, Deus quer te arrebatar antes do arrebatamento. Calma que eu não contei até três ainda não.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 Camila, o que era arrebatar? Arrebatar é raptar Ser raptado é o que? É ser tomado abruptamente, sem programação É aquilo que não está na sua agenda É aquilo que não está no seu cronograma É o que acontece quando você não imagina Se eu pudesse falar bem a grosso modo Eu diria que é um sequestro relâmpago Só que nesse caso, do geral, não há devolução Diga glória a Deus Amém, mas nesse aqui, ah, primeiro vem, arrebata, leve e depois traz de volta Aleluia. Foi esse que João viveu aqui, conforme relatado em Apocalipse capítulo de número 1 O texto diz que ele estava preso, completa para mim aí para eu ter certeza que você está ligado João estava preso. João estava preso. na ilha de sabe qual era a cadeia da ilha de Patmos? a cadeia onde iam os perigosos criminosos. A cadeia de Pátimos era uma cadeia de segurança máxima, Lá só entravam pessoas de alta periculosidade. Isso parece muito contraditório quando a gente percebe que quem ficou preso lá foi João, porque, dentre todos os apóstolos, a gente intitula ele como discípulo do amor. E a gente fica né, impressionado, pensando, meu Deus, como é que o discípulo do amor vai parar numa cadeia de prisão máxima, de segurança, perdão, máxima. Pátimos era uma ilhota, a gente não pode nem chamar de ilha, de tão pequena que era. Era ela tinha o equivalente a 13 quilômetros de distância de uma ponta a outra. Sabe o que é isso? É a ponte Rio-Niterói. Que ponte? Aqui liga, Rio a Niterói. Pátimos se constituía no tamanho que você vê mais ou menos a ponte. Então é por isso que a gente nem chama ela largamente de ilha, mas de ilhota, de tão pequenininha. Ela era distante da costa e isso impossibilitava a fuga de qualquer pessoa que estivesse ali dentro Por isso ela era denominada como um presídio de segurança máxima, de alta segurança E não é que foi para lá que foi enviado João, o discípulo do amor E ele diz qual é o motivo que colocou ele numa cadeia de detenção de segurança máxima Ele diz, eu estou aqui porque fui testemunha de Jesus Cristo, eu estou aqui porque eu testifiquei do amor dele e da sua palavra, oh meu Deus do céu, você não vê João matando ninguém, você não vê João roubando, você não vê João defraudando. O que você vê é João anunciando o evangelho, o que você vê é João anunciando a salvação. O que você vê é João manifestando a confissão pública de fé. O que você vê é o plano da redenção se cumprindo na vida de João. O que você vê é Deus usando João para tirar as pessoas do limbo, do abismo, do inferno e garantir para elas um lugar junto a Jesus Cristo. O que você vê é a manifestação viva do amor de Deus Revelada em prática, não em palavras Só que essa era a realidade da igreja da qual João fez parte A igreja primitiva E essa igreja primitiva Ela era vista como uma igreja muito apavorante Para quem não compreendia Se bem que aqueles que eram sábios e entendidos de verdade da palavra de Deus Como Gamaliel, por exemplo Que ainda não havia professado a fé em Jesus Cristo Gamaliel fazia parte da sinais Senagoga, Gamaliel era príncipe. Mas quando ele ouviu a pregação de Pedro, quando ele ouviu a obra de João e viu esses dois homens diante do Sinédrio, mesmo não tendo certeza ainda, mesmo não se tornando partidarista a Jesus, mesmo não acreditando que ele fosse o Filho de Deus, mas estando já um pouco desconfiado, afinal Nicodemos é referência maior do que ele. E Nicodemos já pegou o corpo do Calvário, Nicodemos já se abriu, Nicodemo já deixou claro que não tem dinheiro, não tem status, não tem nada. Nicodemo já viveu um arrebatamento. Qual o arrebatamento do amor? O arrebatamento que faz você largar tudo. Um arrebatamento que não é programado. É aquele encontro com Jesus que te visita na alma e faz com que tudo que outrora era importante se torne nada diante dele. Então Gamaliel é um homem entendido, é um príncipe inteligente. Quando ele vê a propagação do evangelho através da vida de Pedro João, ele não entra na guerra dizendo mata. O povo dizia mata, os outros diziam prende, outros gritavam condena. E ele diz: "Posso ter a palavra"? Claro. Tu és Gamaliel, quando ele abre a boca ele diz: "Solta esses homens". E isso deixa todo mundo apavorado. Gamaliel! Mas você é de Jesus Cristo! Ele não respondeu, mas eu acho que se ele respondesse para ser honesto, ele não diria não. Ele diria ainda não. E ele disse assim, não precisa guerrear por eles. Dá de mão, solta eles. Porque se essa obra for de Cefas, quem era Cefas? Charlatão. Sem vergonha. Tem tanta obra de Cefas. Nós estamos vivendo num tempo onde eu nunca vi tanto Cefas. Eles dizem assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Eles programam um assim, diz o Senhor, todo dia para poder gerar engajamento na rede social. Eles promovem coisas tão grandiosas e quando eu olho para isso, eu me lembro do que Jesus falou em Mateus. Quando ele diz assim, se não fosse eu abreviar o tempo até os escolhidos. Eu vejo isso quando eu estou lá na rede social, gente que a gente reputa por mestre, gente que a gente reputa por mulher de Deus, curtindo um monte de coisa que você olha para a Bíblia, olha para eles, olha para a Bíblia, olha para ele e diz: eu não estou acreditando no que eu tô vendo. Gamaliel não vai discutir, e é por isso que eu não vou tomar tempo da mensagem falando isso, porque nós não temos que discutir, nem apontar, nem julgar. Obra de Cefas você não derruba, cai sozinha. Obra de Cefas você não confronta, cai sozinha. Obra de Cefas não se mantém, não se sustenta. Obra de Cefas levanta, estoura, bomba, tira metade. Daqui a dez anos você pergunta, cadê a obra? Caiu, porque era de Cefas. Obra de Cefas tem dia e hora para terminar. Então, Gamaliel, ele vai olhar e ele vai dizer assim, dá de mão a esses homens, porque se essa obra é de charlatão, se Jesus não era o filho de Deus, se essa obra é mentirosa, ela vai cair sozinha, aí olha o que ele diz, mas varões, olhai para isto, solta eles, porque se essa obra for de Deus. vocês vão se ver lutando, não contra Pedro, não contra João, vocês vão se ver lutando contra a mão de Deus, e ninguém faz cabo de guerra com Deus, ninguém luta com Deus, ele cala a boca, ninguém prende ele, libera a palavra, porque ele sabia o que estava acontecendo através da obra de oração e de evangelização da igreja, era alvoroço, mas não é alvoroço que desarruma, é alvoroço que arruma, e é aí que que a igreja se torna perigosa ao sistema Porque o sistema quer corrupção A igreja chega e traz integridade O sistema quer contas Confusas, a igreja chega e bota Preto no branco, branco no preto O sistema Quer surrupiar, a igreja quer dar, o sistema vem para tomar, a igreja vem para distribuir, o sistema vem para fazer as pessoas acreditarem que se elas têm o que comer e o que dormir e, aonde, e o que vestir, isso já é o suficiente, a igreja vem para dizer, Jesus é vida e vida abundante, Jesus é vida e pode te fazer muito mais, Jesus te levantou para te fazer cabeça e não cauda. Então o sistema tem pavor da igreja. Você acha que o sistema tem pavor dos estrupadores? você acha que o sistema bate a perna para os assassinos? Não, eles têm conluios com assassinos, eles têm conluios com homicidas, eu posso falar isso abertamente, porque você vê, é só você ligar na TV, da Câmara, do Senado, e você vai perceber bancadas que nem tem nada a ver com as evangélicas, mas são de conservadores, de pessoas que acreditam no formato da família, são pessoas que não acreditam, por exemplo, que o pedófilo pode ser um instrutor dentro da sociedade, mas tem gente dentro da sociedade, dentro do sistema, óbvio, com os filhos já criados, porque se eles tivessem é filho pequeno, eu duvido que eles iam botar o pedófilo para ser instrutor dentro da sociedade. Então eles não têm medo dos pedófilos, eles não têm medo da violência sexual, eles não têm medo do roubo, eles não têm medo de quem tem a vida presa. Quem tem a vida presa é suscetível a chantagem, quem tem a vida presa é suscetível a ameaça. Agora, de repente, surge um povo, que está vivo, mas não tem medo da morte, porque segundo o discurso deles, esse povo já morreu, mesmo andando entre os vivos, esse povo anda por aí, e não tem medo, alguém diz assim vou matar, eles dizem pode matar, e você não tem medo não Paulo, não, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é descanso é lucro, a vida que eu tenho não vivo mais para mim, mas vivo na fé daquele que me chamou esta é a pregação da igreja, as esta é a obra da evangelização. Este é o poder da regeneração da igreja dentro de uma comunidade. A igreja quando chega numa comunidade. Se o tráfico não foi extirpado. Ele é controlado. A igreja chega, se tia, marca, demarca. Estabelece o céu na terra. Começa a botar freio. Começa a impor limites. Começa a entrar na obra social. Aí você diz que perigo. Que perigo os assassinos. Que perigo os salteadores. Que perigo. Perigos e sequestradores. Enquanto você tem medo desses, eles estão aprovorado Não com esses. Olha para quem está do teu lado e diga assim: um cristão cheio, cheio do Espírito Santo é mais perigoso do que qualquer exército na face da Terra. <risos> Você tem medo do escuro e eles têm medo da luz. Você tem medo do mal e eles têm medo do bem comanda, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, se você soubesse o medo que eles têm de você, você não tinha medo deles, você não tem noção do que acontece no mundo espiritual, quando uma reunião como essa que visa a glória de Deus, acontece numa terça-feira à noite, aonde todo mundo diz assim, isso não acontece não vai dar certo, tem que ser sábado, final de semana, terça-feira o povo tá trabalhando, tá trabalhando mas é tudo cristão, tá trabalhando mas é tudo cheio do Espírito Santo, aí eles levam a roupa o trabalho, se arrumam do trabalho outros vêm com a roupa que está direto do trabalho, alguns passam desodorante, outros se maqueiam dentro do carro tem gente que vem como pode eles entram, vê que não tem lugar alguém diz, pode entrar, mas vai ficar de pé ele diz, não tem problema, eu sou cristão aí ele vem, ele entra, ele fica quando você está vindo na rua Alguém vê uma pessoa comum Ali vai um trabalhador Ali vai um estudante Ali vai um aluno Ali vai uma manicure Ali vai uma pedicure Ali vai um advogado Ali vai um juiz Ali vai uma cantora Ali vai uma pregadora Mas no céu começa o alvoroço Começa a descer anjo de tudo que é lado É dois, é três, é quatro Ele pisa na rua Demônios começam a bater em retirada Ele vai entrando O exército vai chegando Vai chegando vai chegando, vai chegando, me lembra Cantares de Salomão, quando aponta para a tipologia da igreja na Sunamita, e ele diz assim, quem é esta, que vem, formosa como a lua, alvejando uma bandeira, pronta para conquistar a um de conquista na vida de um cristão Ele conquista território Ele conquista coração Ele conquista alma Ele conquista governo Ele conquista Sabe por que João está preso? Olha para quem está do teu lado e diga Porque o discípulo do amor Diga, diga O discípulo do amor É mais perigoso Do que Roma Eles têm arma de baixo. Só que Paulo escreve a igreja de Éfaso e ele diz, vossa melícia não é carnal. Aí você pensa assim, poxa Camila, mas o que eu queria mesmo era uma ponto 43? O que eu queria mesmo era um poder que pudesse me dar segurança na terra. É porque tu não conhece os princípios. Porque nos princípios, está lá no Salmo 8, ele diz assim, quem é da terra, governa a terra. É por isso que tu vê esses crente abusados, <risos> subindo morro, enfrentando R15, até o traficante olha para ele. Abaixa, irmão. A gente sabe, a gente que anda, a gente sabe. A gente que não tem... Eu não tô aqui zombando, nem peitando ninguém, não. Eu conheço escala de hierarquia e não sou doente mental. Não sou. Só que a gente chega na disciplina, no amor, na humildade, eles abaixam, pedem desculpa. Recebe oração e ainda tenta fazer nossa segurança. eu digo, não precisa. Não precisa, fica aí. Não é carnal, mas é poderosa em Deus. Aí escuta o que o texto diz. Para a destruição de principados. Hostes espirituais da maldade. Aí volta para o Salmo 8. A Bíblia diz que quem está na terra, governa a terra. E você pensa que é poderoso, tem instrumento de guerra na terra. Porém, segundo o armamento de Paulo, que, é, que pertence a todo cristão, que tem os pés calçados na preparação do Evangelho da paz, ele diz que a nossa melícia não vem da terra. Vem do? Volta de novo para o Salmo 8, porque o Salmo continua dizendo assim quem está na terra governa na terra mas quem está no céu eu acho top porque o céu não está limitado à região geográfica vamos dizer assim que ele reside o texto diz quem está no céu manda no céu manda na terra e manda embaixo da terra se você está entendendo o princípio do cristão, responda para mim, tu é ponto 40 ou a armadura do céu? tu quer ponto da, tu é R15 da terra ou tu quer ser revestido então levanta as duas mãos porque hoje Deus está passando em revista a tua armadura aonde estava uma, ave, uma avaria, tem anjos hoje aqui passando em revista a tua armadura a palavra de Deus está passando em revista, recebe aí crente recebe capacete da salvação. Recebe, recebe Recebe coraça da justiça Cinto da verdade Vai recebendo aí, recebe Quem acredita vai vestindo Quem acredita vai usando Recebe escudo da fé Vai recebendo aí Recebe pés calçados Na preparação do evangelho da paz Recebe, agora toma posse E recebe a espada A espada Quem trouxe espada maneja ela Recebe a espada a espada do espírito Com a qual vocês podem apagar Os dados inflamados do, é, do inimigo Olha para quem está do teu lado e diga Eu estou armado Eu estou armado até a alma Alguém está armado até os dentes Nós estamos armados até a alma Olha para quem está do teu lado e diga Sou cristão Diga sou cristão E com essa arma na mão Sou um perigo são um perigo para o sistema, são um perigo para a corrupção. Cadê o crente perigoso que vai morar na? Camila, eu não sei porque sou tão perseguida, eu só ajudo a sociedade Camila, eu não sei porque na minha família me perseguem tanto Eu não sei que porque que no meu trabalho tanta gente se levanta Eu ajudo todo mundo, eu estou aqui para servir, eu prego o amor É porque até eles vêm a arma que você carrega e você não vê Tem medo. Eu trabalhava numa multinacional e tinha uma auxiliar de serviços gerais no setor onde eu trabalhava. Aquele prédio bem bonito da Almirante Barroso, da Petrobras. E a auxiliar de serviços gerais. Trabalhava na faxina. No cuidado dos banheiros, dos corredores, das salas. Ela era crente. Certa feita, eu me lembro dessa história. Um dos gerentes do setor chegou entrando na sala e disse assim, ó, essa moça do serviço gerais é crente, cuidado com ela. Mano, ele era gerente, crachá verde, concursado. Aí o meu gerente falou assim, por quê? Ele falou, você assim, cuidado, esse povo entra segurando a, a, a vassoura e depois termina sentado na tua cadeira. Ele falou isso pra ele. Nunca mais eu esqueci não, não, não. Eu não estou falando sobre usurpação. Eu não estou falando sobre injustiça. Eu estou falando sobre a capacidade de um crente que além da vassoura também carrega a palavra. Que além do balde também carrega a palavra. Que além do, do, de ser catador de lixo também carrega a palavra. Gente que sabe o que carrega nunca termina do jeito que começa. Gente que sabe o que carrega! Avança, cresce, prospera. Eu tenho pra mim que na última frase daquele, daquele homem do, do, do, do filme da Marvel, Os Vingadores, como é que era o nome do grande inimigo lá do final? O Thanos. Não era? Eles estão fingindo que são santo de mar, não sabe. Mas vocês são honestos. Qual era o nome do inimigo lá? Thanos, aí ele sabe. Tem uma frase espetacular do Thanos naquele filme que não acaba nunca mais. Ele tentam fazer de tudo, sempre voltam para tentar derrotá-lo e então, em dado momento, ele termina estalando os dedos e dizendo: "Eu sou inevitável". Eu achei aquilo interessante. O Thanos podia terminar o filme dizendo: "Por que você disse isso, Thanos? É porque eu sou crente". Daria no mesmo. Inevitável. Esses dias eu procurei no dicionário o significado original de resiliência. Capacidade de tomar nova forma, de adaptar-se ao que não tinha jeito, de superar o que aconteceu. Aí eu postei e escrevi embaixo, nas palavras do Aurélio, aí disse isso, nas minhas palavras, a vida do crente. É isso. A vida do crente. João, então, vai ser preso e vai ser colocado num cárcere para, para pessoas que eram consideradas... Grandes terroristas. Pessoas que matavam em larga escala. Só que João está dando vida em larga escala. E isso, para quem está em cima, fornece o mesmo nível de perigo. Então, pegam agora João e detém ele na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos é muito pequena. É extremamente pequena. Vamos lá, eu disse que ela é muito... Ela é muito... E sabe qual é o significado de pátimos? Pátimos, traduzido para nós aqui no português, significa exatamente isso aqui, ó, mortal. Então deixa eu te perguntar, o que significa pátimos? Mortal. mortal. Obviamente, a reprodução, a intenção do seu nome naquela região é para deixar claro que todos aqueles que vão para lá não voltam mais. A intenção... Do nome Pátimos para a prisão, para a ilha, para a cadeia, é deixar claro que uma vez entrando em Pátimos, de lá você não sai mais. Lá eles vão provar. Que não importa quem você matou ou quem você fez viver. Não importa se você usou ou se você foi usado. Não importa se você foi um imperador grande ou um servo da, peble, da plebe. Lá eles deixam claro que é um lugar de mortal. Lá você vai provar do sangue. Lá você vai provar da carne. Lá você será humilhado, afrontado, dizimado. Até lembrar que você não é nada. Essa é a motivação do nome. Só que isso assusta os criminosos. Mas eu não vejo João apavorado. Porque se você olhar o discurso que eu falei, que pátimos prega no evangelho, a gente já chega lá treinado. Viu o que eu disse? Não importa quem você matou, não importa se você usou ou se você foi usado. Pátimos vai te provar que você é amor. Um bom crente nem chega em Pátimos. Ele já vive Pátimos. Se tu conheces um crente cheio do Espírito Santo, saiba, ele pode estar lindo na foto do Instagram. Em casa ele tem momentos de humilhação. E não é com ninguém da família não, é com ele mesmo Coisas que ele disse, coisas que ele passou Conflitos pessoais Crente que trabalha na obra não tem tempo para ter problema com os outros O problema dele é tudo dele Os conflitos dele é tudo dele A atribulação dele é tudo dele Ele mesmo se atribula, ele mesmo se desatribula Ele mesmo... É Pátimos É Pátimos você pode cantar muito, pode pregar muito, o cara parece um gigante, você diz, saqueou o inferno. Daqui a pouco ele chega em casa, está tudo conflitado, o marido pergunta para a esposa o que, que houve, a esposa pergunta para o marido o que, que houve, ele diz, Deus não está falando comigo. Aí ele lembra da miséria humana, daqui a pouco ele desce, alguém diz, mas é tão poderoso, é cheio de unção, mas mora em Pátimos. E quando você mora em Pátimos, oh meu Deus, como assim Camila, quando você conhece sua carnalidade, quando você conhece, conhece sua mortalidade quando você conhece a sua miséria Toda circunstância que o mundo quiser trazer para te castigar vai apenas aprimorar teu treinamento porque você não precisa chegar lá para conhecer a sua mortalidade o cristianismo verdadeiro te mata todo dia, te ressuscita depois atrás dias, o cristianismo verdadeiro te abate e depois te exalta o cristianismo verdadeiro vem dele e o que ele diz é eu faço a ferida e eu mesmo curo, eu mato e eu faço viver o contraditório que é viver em Pátimos. Aí você diz assim, eu não estou entendendo essa pregação não, porque eu nunca fui preso. Então você ainda não viveu o evangelho. Porque quem vive o evangelho sabe mais ou menos o que é, que é estar em Pátimos. Qual é o Pátimos do crente? Quem é o carcereiro do crente? Ele mesmo. E posso te falar? Não tem carrasco pior com a gente do que a gente. A maior prova disso é que muitas vezes quando Deus perdoa a gente, a gente não se perdoa. Por quê? Porque a nossa libertação ainda não está na mão de Deus. A gente está preso no nosso cárcere. Olha para quem está do teu lado e tu parece legal. Comigo. Porque em ti... Tu é o pior cacereiro que eu já vi. É. Ninguém consegue ser mais terrível do que a gente, pastora Daniela. Do que a gente é com a gente mesmo quando a gente decide ser. Bátimos, então, fala de uma prisão. No caso a de João, a que cercava o seu exterior, mas para aplicação do que estamos vendo e é reproduzido em nós com facilidade, no nosso interior. E eu não estou inventando, porque Paulo deixou claro que as cadeias que prendem um homem não são as que os amarram do lado de fora, mas são as que lhes colocam em ataduras e amarras do lado de dentro. Aonde? Na vossa consciência. Ali está a carceragem verdadeira, tanto é que ele diz assim, tem muitos que tendo tudo não possuem nada e outros que não possuindo nada têm tudo. Ele vai falando sobre o pêndulo do cristianismo e aí em outras colocações a gente poderia estender a aplicação. E ele diz assim, olha, tem gente que é livre, mas anda como se estivesse preso. Há outros que estão presos, mas vivem como se fossem livres, porque o cárcere é aqui. É aqui, ó. E a igreja veio para dar liberdade aos cativos E ela decide fazer isso E faz isso no poder do Espírito de maneira tão tremenda Que ela entra na carceragem Se você nunca teve essa experiência Busque um dia essa experiência Eu me lembro que lá na igreja Aqui em Nova Iguaçu Nós tínhamos ali o presbítero Sérgio E na ocasião o presbítero Romeu E eles se envolviam na obra da carceragem Dos presídios aqui do Rio de Janeiro E quando eles entravam Acontecia um negócio que era muito legal Entrava tinha dia que era só o Sérgio e o Romeu eram só dois, eles entravam, e então quando eles entravam eles não diziam assim, ó, Sérgio está entrando, Romeu está entrando não, o comunicado para entrar no corredor daqueles que precisavam assistir o culto dentro da cadeia na atrás das grades por causa da sua periculosidade é, é, não era, olha, o Sérgio está entrando o Romeu está entrando, não, eles entravam aí um preso pegava a caneca e vendo que o Sérgio entrou e o Romeu entrou eles não diziam, Sérgio Romeu, não, eles começavam a Fazer barulho na grade e diziam Reverência, que era para todo mundo ficar de pé Aí eles ficavam de pé e diziam assim A igreja Chegou Eu achava E acho até hoje aquilo Incrível, eles estabeleceram Essa disciplina, não mandou Eles mesmos honraram Diante daquilo que eles viam Paulo vai falar Qual é a nossa carceragem em Romanos Capítulo de número 7 Ele fala sobre ser carcereiro de si mesmo quando ele diz o querer bem está em mim E eu sei que posso fazê-lo Mas ocorre que todas as vezes que eu vou executar O bem que está em mim Encontro outra lei Isto é na minha carne A lei do pecado que opera nos meus membros Me impedindo de fazer o querer bem que está em mim Olha o que, é que o cara está falando Que o bem está nele Ele sabe praticá-lo Ele tem consciência de que vai praticá-lo Ele se programa para praticá-lo mas quando ele está indo para executar e para praticar o que ele aprendeu e sabe que tem que fazer Ele se sente retido pela carne que impõe sobre ele outra lei Então ele termina dizendo eu sou miserável, eu me sinto miserável Ele diz miserável homem que sou Aí ele vai fazer uma citação que só o réu pego em flagrante de assassinato em Roma podia fazer ele diz, isso aqui não é um texto largado, isso aqui é um contexto jurídico e ele escreve essa carta aos romanos porque eles iam entender. Quando o réu ou seja, quando um criminoso, ele era pego no ato flagrante, se ele fosse prego em flagrante no homicídio, a sentença de Roma punia ele com morte de cruz, mas só depois dele passar três dias no deserto sem comer, sem beber água e sendo vigiado por um soldado. O corpo do morto era amarrado ao corpo do vivo, boca a boca, olho a olho, nariz a nariz. Se ele aguentasse passar três dias, ele era livre da pena, não tinha cruz e nem sentença, era livre! No terceiro dia, ele precisava fazer a citação. Miserável homem que sou, reconhecimento. Segunda, quem me livrará do corpo dessa morte? Que corpo de morte? O corpo de quem ele matou era amarrado ao dele. Se ele aguentasse até o terceiro dia, ele podia ser livre do corpo da sua? Mas você acha que Roma vai dar esse tipo de sentença? Mole? Não. Em 99,99999999.9% eles sobreviviam. Camila, tem relato de que alguém sobreviveu em nenhum livro de história? Porque Roma sabe torturar como ninguém. E por que, que não tem? Porque eles já davam essa conotação para testar o limite do ser humano. Aí, pazme vocês, as pessoas não morriam nem de fome nem de sede. Quem já serviu o quartel sabe que três dias não é o suficiente para matar. Só que elas morriam, na maioria das vezes, na parte da noite do primeiro dia. Por quê? Porque não era ausência da água, nem a ausência do pão era o estado de putrefação do corpo do morto carbonizando o oxigênio do vivo. Quando ele respirava, não tinha O2. Então, quanto mais ele respirava o estado de putrefação do corpo do morto, não vinha O2. Não vinha oxigênio. Só vinha gás letal de quem está entrando em estado de putrefação. Aí Paulo vai fazer essa citação que é jurídica Quando escreve a carta aos romanos Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo desta morte Ele está indignado com ele mesmo Eu acho lindo porque ele não usa Ninguém de referência, ele usa ele mesmo Quando você quer Se tornar referência, você não aponta Os outros, você aponta a si mesmo Você não olha para os outros Você olha para si mesmo E Paulo vai praticar isso Então ele diz, ocorre que o bem que está em mim Não consigo fazer, mas o mal que eu não quero esse eu faço, miserável homem que sou, a citação, quem me livrará do corpo desta morte, mas Romanos 7 não termina aí, o texto continua, e ele não termina dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte, ele termina dizendo o nome de quem livra, você leu comigo aqui Apocalipse 1, Apocalipse 1, Cita Jesus assim, o primogênito dos, quem leu comigo e lembra? O primogênito dos mortos. Quem vai me livrar da morte? Só quem já venceu a? Só que ele não está falando da morte literal, ele está falando da morte eterna. Porque Romanos 7 não é uma carta ao tribunal, é uma carta à igreja. Então ele está dizendo... Quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo aos pecadores que estão indignados com as suas próprias culpas. Aqueles que reconhecem que poderiam ser crentes melhores, mas não conseguem. Aqueles que têm usado um silício na alma, sentenciando a sua vida, se tornando movidos pela culpa. Orando por sentimento de culpa e deixando de orar pela mesma culpa. Ele vai trazer uma proposta. Vamos substituir a culpa pelo arrependimento. Mas como é que eu faço isso se eu carrego no meu espírito o corpo de quem eu matei que corpo é esse o corpo da regeneração o corpo do defunto do teu velho homem caído o corpo do teu adão morto o corpo que não quer ser crente o corpo que nas águas batismais só foi molhado não foi nas águas batismais esse corpo que paulo está falando não é batizado ele só é molhado é de dentro para fora que nasce a fonte. Jesus disse: "Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede". Pelo contrário, oh, brota ele Uma fonte que jorra para a vida eterna A fonte de uma pessoa regenerada em Deus Não é da água que vem de fora Mas é da água que sai de dentro Ele está deixando claro então A todos os crentes em Roma E a todos nós que estamos aqui nessa noite Que o miserável homem vai morar contigo Até o dia ou da sua morte física Ou do seu arrebatamento Do arrebatamento da igreja e até lá, o que é que eu faço? Me mato? Não Camila, e até lá, o que eu faço? Tá com a cabeça na parede? Não. Faz o que Paulo disse. Substitui a culpa pelo arrependimento. Levanta a mão depois de um dia puxado. E ao invés de terminar esse dia dizendo, sou miserável, você começa o dia dizendo, até me sinto miserável. Mas depois dessa oração, depois dessa pregação, faz como ele. Mas graças dou a Jesus Cristo. Graças dou a Jesus Cristo. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, ei, a minha cadeia vai ganhar um novo carcereiro e quem é esse carcereiro é aquele que não vem para prender mas vem para soltar pelo poder da sua graça oh meu deus do céu sabe o que ele está dizendo meu corpo pode até ser preso pela carnalidade do corpo corruptível que eu carrego mas a minha mente Aleluia. bota a mão na cabeça se tu crê no peso da palavra e diga comigo a minha mente Diga a minha mente, não é de escravo, não é de preso, diga a minha mente, diga a minha mente, abre a boca, diga na minha mente, não está em Pátimos, está na Jerusalém Celeste. Livre para influenciar, livre para impactar, livre para orar, livre para manifestar o reino de Deus aonde você pisar, você está livre para expulsar demônios nesta prisão aonde você está. Quando você se sentir numa prisão do teu corpo, do lado de dentro, houve dias que eu e minha mãe nos sentimos assim. E eu me lembro de entrar no quarto e a minha mãe com a mão na própria cabeça dela, quebrando cadeias da própria alma, e ela dizia: Eu. Repreendo de mim a depressão, a tristeza, a inveja, o espírito de comparação, e eu dizia, mãe: o que você está fazendo? E ela dizia: eu estou usando a autoridade que eu tenho, a unção que eu tenho, para repreender a Bátima, que eu moro. Eu não vou ficar aqui. não Prende o corpo, mas não prende a alma. Prende o corpo, mas não prende o espírito. Prende o corpo, mas não prende, não prende, não prende a consciência. Albert Einstein nunca professou fé em Jesus Cristo. Mas ele falou coisas sobre a ciência que se dissesse que estava falando da fé, dava no mesmo. Por exemplo, ele disse... Que depois que a mente chega a determinado conhecimento do que outrora não sabia, ela é dilatada e expandida de tal forma que jamais, nem que queira, consegue voltar ao seu estado original. Se ele estivesse falando, essa é a obra de Cristo, dava no meio. Libertação, metanoia, expansão. Expansão. Quando ele te torna livre aqui, não interessa o que amarram aqui. Pss. Por que, que tem gente aqui que está com remedinho tarja preta na bolsa? Porque o tarja preta é para controlar. Mas na alma, no espírito, tarja preta não quer dizer nada não. É tudo substância, é tudo química. Aí alguém diz assim, se você está assim não devia ir para a igreja. Você tinha que dizer, não, Tô medicando o corpo e a alma, o espírito já está medicado. Vem ele para o culto, mete o remedinho, toma, vai no banheiro três, quatro vezes. Volta, de vez em quando que eu no culto e alguém disse, se fosse para dormir, dormir em casa. Quando alguém fala isso, você diga, sou livre, vou dormir onde eu quiser. Você não sabe qual é a situação de quem chegou aqui. João está preso, encarcerado. Existem hinos da harpa cristã que fazem parte da história do cristianismo no Brasil. Onde, por exemplo, tem um que a própria composição diz assim... Os mais belos hinos, canções e poesias Foram inspirados Em tribulação Eu vou falar bem rasgado Que é para todo mundo entender Camila, por que você está trazendo mensagem de preso Para a gente que está solto Porque nem todo mundo que está solto está livre E nem todo mundo que está preso Está preso Mas eu tenho visto muitos crentes Andando como se estivessem soltos Porém presos E o Senhor está dizendo Você não deveria ter medo Quem oferece perigo é você Você não deveria andar como quem não tem Você deveria andar sabendo quem é seu amor é uma arma poderosa, a oração é uma arma poderosa, o evangelho de Cristo que você carrega é poderoso, sua vida é poderosa. Deus quer fazer muito mais através da sua vida, mas você tem se tornado, se tornado carcereiro de si mesmo. Porém, hoje, meu irmão, o carcereiro vai se converter. Ah! Já lembrou, né? O ca... oh, meu Deus! Você não sabe quem está do teu lado. Então vamos dizer para geral que assim ninguém fica sem graça. No três você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer para essa pessoa: o carcereiro hoje vai se converter. É um, é dois, é três. diga, O carcereiro hoje vai se vai vai hoje o carcereiro vai ficar crente. Hoje o carcereiro vai ser tocado pelo amor de Deus. acharam que Paulo era a espinha dorsal da igreja, de vez em quando eles acham isso, eles acham que um homem e uma mulher, por ter poder de fala, ação de poder e acesso eles são a espinha dorsal da igreja mas Estevão já provou que um homem cheio do Espírito Santo pode ser cheio, mas ninguém é a espinha dorsal da igreja, a espinha dorsal da igreja é Cristo cabeça, ele é o dono da igreja ele é o centro da igreja ele é o pastor dos pastores, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele é, ele é tudo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último Camilo, o que que isso tem a ver com esse tópico? Nada, mas depois que eu começo a falar dele todo o restante perde o sentido ele é a estrela da manhã ele é o que era, ele é o que é, ele é o que será para sempre, ele é a rosa de sarão, o lírio dos vales a esplandecente, estrela da alva, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o que foi morto e viveu, o que tem a chave de Davi, o que tem a chave da morte do inferno em suas mãos o primeiro e o último, o todo poderoso, o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó, por isso ele diz, Moisés me viu Abraão me glorificou ele é Deus Tire alguns segundos aí agora e mostre que nada mais importa. Mostre que nada mais importa. Tire alguns segundos agora e mostre para Ele que nem Camila, nem Bauer, nem Raquel, nem Rema, você veio aqui, porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas. A glória é dEle, o poder é dEle a honra é dEle. Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele levanta. Ele Meu Deus, tem gente aqui que vai gozar de um sentimento que desde o dia em que nasceu não conhece qual o de liberdade. Liberdade. Hoje você vai ver que a tua liberdade não está nos zeros da tua conta, sejam ela positivo ou negativo. Hoje você vai entender. Que o que você carrega em Cristo do lado de dentro... É maior do que tudo que tenta te aprisionar do lado de fora. Ele começa dizendo... Eu estive preso. Ou melhor... Estou preso. Por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por causa das suas palavras. Olha aqui para mim. Para de achar que é porque você é rico ou é pobre. Para de achar que é por causa da cor do, da sua pele... Ou pela maneira como você usa seu cabelo Irmão, não tem a ver com estereótipo Tudo que tentam fazer do lado de fora É por causa da palavra que a gente carrega Quando Hitler quis fazer a maior revolução do mundo E criar uma raça ariana Segundo ele, pura E vivemos o holocausto Que conhecemos Pela história a primeira coisa que ele que destruir foi o conhecimento que revelava a cultura dessa nação. E Bíblias foram queimadas como nunca nesses dias. Quando Jesus fala sobre esta limpo, Pedro quer se limpar. Aí Jesus diz para ele: João 15, Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É por isso que o mundo vos odeia. Jesus disse assim... Não se espantem quando eles vos odiarem Você pensa, é sem causa E o Senhor está dizendo, não é sem causa, é por causa da Então para de tentar se submeter a agradar Para de querer afanar a verdade do Evangelho Para tentar ser popular No final não vai adiantar nada Para de se comportar como neutro para de agir na sociedade e na rede social como morno. Para de tentar agradar gregos e troianos, hebreus e egípcios. Olha para mim que eu não vim ser legal, eu vim te falar a verdade e isso me faz muito mais legal. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você, você cai para um, sobe para outro, ajuda aqui, ajuda ali. Porque alguém colocou na tua cabeça que evangelho é isso, é ser legal com todo mundo. E aí as pessoas usam como respaldo, dizendo assim, mas eu olho para Jesus. Jesus andava com todo mundo, então olhe direito. Porque não era Ele que andava com todo mundo, era todo mundo que queria andar com Ele. Por quê? Porque gente bem resolvida atrai. Gente que sabe para onde vai aponta caminho E todo mundo ama quem aponta caminho Então eu vim aqui nessa noite falar a verdade Você sabe por que que ele diz assim No apocalipse para determinada igreja quiser fosse frio Seria melhor Mas porque és morno Vomitar-te aí da minha boca Já parou para pensar Por que que ser frio Nesse contexto é melhor do que ser morno? Porque Jesus não odeia a oposição Ele odeia a neutralidade Segunda coisa, sabe qual é o problema de ser morno? O morno não é o frio esquentando É o quente Quando você quer dar banho numa criança A água esquenta primeiro Você bota o termômetro, joga a criança dela na hora Você espera a água, amor Joga água fria, quebra fiura Então isso determina que o morro O morno não é o frio esquentando, é o quente. É quem já conheceu um lado indo provar o outro. E Deus está te olhando hoje aqui através dessa palavra com misericórdia. E Ele está dizendo, no final não vai adiantar nada, porque não é tua roupa, não é teu cabelo, não é teu jeito. É porque você tem uma palavra que faz você livre em qualquer lugar que você vai. Que torna você independente em Deus aonde você pisa. É a palavra que faz você envergável. É a palavra... É O que faz de você perigoso para eles Eles tentam te subornar Você não cede Não cede porque se precisa de dinheiro Porque não é sobre dinheiro É sobre ter a palavra da verdade Eles tentam te corromper E não conseguem Então eles ficam apavorados Como é que eu vou convencer alguém que já foi convencido E por fim Nos lugares onde a igreja está sendo perseguida Eles pensam Como é que nós vamos matar Se eles dizem que já estão mortos isto, irmãos, é uma filosofia que ninguém sufoca É uma palavra que ninguém mata é algo que ninguém sepulta, por isso o primogênito dos mortos entrou pelos portais da eternidade e revelou a João o que, aquilo que nós precisamos saber, porque ele é o primogênito, porque ele não será o último. Quem tiver essa palavra vai entrar pelos portais, vai estar no corpo glorificado, vai ver ele como ele é. Se é cheio do Espírito de Deus. Levante a sua mão, Aquele que era, é, aquele que é e aquele que há de vir. Te trouxe aqui nesta noite para dizer: Eu vou revelar a você aquilo que o mundo jamais revelou. Segura aí, estava preso, e ele diz: Fui arrebatado em espírito. Que nem quando era solto Na terra Ele viu Mas ele viu no dia que estava Mas a mente sempre foi Deus está dizendo Deixa prenderem tudo Só não deixa Prenderem A mente Não tem algema Que prende isso aqui Camila, e se me logotomizar? Deus não vai dar conta do que você falou logotomizado. Deus vai, Alguém vai dizer, e o logotomizado? Tá com o nome no livro da vida? Tá, então não interessa o que ele tá falando depois. Ele vai ver tudo que eu fiz. Ele vai sentir, ele vai me ver, ele vai saber. Por quê? Porque enquanto era livre, fez uma escolha. Qual? Ficou do meu lado. Professou a fé. Sabe aquela pessoa que morreu de Alzheimer e era um crente cheio do Espírito Santo? E você diz, no final, Camila, fulano até falava palavrão, coisa da consciência velha. Porque quando a consciência estava livre, ele dizia, a minha alma pertence ao Senhor, a minha, a minha mente pertence ao Senhor. Naquele dia você vai ver essa pessoa que nos últimos dias não lembrava de mais ninguém. E paz, ela vai olhar para você e vai te chamar pelo teu novo nome. Veja, ele estava preso, foi arrebatado em espírito. E viu coisas incríveis. Quando a vida de João parecia estar terminando... Ele escreveu a maior revelação de todos os tempos. A coisa é tão séria que para não dizer que era loucura... Daniel escreveu a mesma coisa. Com outras palavras. Comendo do melhor, dormindo bem, acordando bem. Para mostrar que não era loucura. Para mostrar que era verdade. Porque Deus está dizendo que eu vou fazer na tua vida de novo... É tão extraordinário que alguém vai ter que ter referência do que já está escrito para dizer. Não, eu conheço essa palavra, não é loucura, não. Arrebatado em espírito, o Senhor lhe mostra muitas coisas e diz para ele. João, escreve. Sabe por quê? Porque ele vai voltar do arrebatamento individual. Vai escrever. Vai enviar. Olha isso. Vai enviar. Vai enviar, mas ele não está preso. Agora eu te pergunto: o que, que você está fazendo com o teu Instagram, seu Facebook? O que, que você está fazendo com ele? O cabra de uma prisão enviava, foi enviado, chegou onde tinha que chegar. Nós estamos aqui falando disso nessa noite. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer. Não se limite, porque as circunstâncias de Patmos te prendem. Tudo que eu tiver que fazer por intermédio de você vai acontecer. Eu vou te usar, vou me manifestar através da tua vida Teu ministério não vai parar e guarde isso Este momento da tua vida que tu acha que é teu final Deus me trouxe nessa noite e colocou essa palavra na minha boca para dizer, eu estou inaugurando um novo ciclo no ministério Rema Eu estou inaugurando um novo ciclo na vida desse crente que está sentado aí Oh, ele inaugura! Camila, João morreu Segura aí, segura, segura, segura. Camila, João morreu? Morreu. Morreu. Só que o texto fala do autor da carta aos hebreus, por exemplo, sobre a morte de Abel. A galeria dos heróis da fé só fala de quem já morreu. E de repente citam o nome de Abel. Aí o texto diz assim, Abel, o homem que fala depois de morto. Aí eu te pergunto, morto fala? Tem gente na dúvida, vou perguntar de novo. Morto fala? Não. O que ele está dizendo é que a memória do testemunho que Abel deu, fala até depois de? Por que, que a igreja está aqui hoje, mais de dois mil anos depois? Se um morto pode deixar memória de testemunho, o que, que alguém que morreu, e ressuscitou, é capaz de fazer, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, quem sustenta a igreja sou eu, mas quem pode honrar a memória é você, você pode perpetuar, estender, cooperar com o evangelho de Cristo, como? Não deixando a apátimos que ocupa hoje, a sua alma, impedir o Espírito de Deus de agir através de você, João morreu e nós estamos falando dele, ele teve visões inefáveis e maravilhosas num lugar absurdo. Por quê? Porque o corpo ficou morto, estirado lá, enquanto o espírito estava sendo arrebatado. É nisso que significa, quando eu digo que você precisa viver um arrebatamento antes do grande arrebatamento do Senhor. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu posso viabilizar isso. Eu posso fazer você viver experiências incríveis, só que isso não é sobre o seu carro, sobre sua conta bancária, sobre a sua cura. Isso é sobre você deixar eu te libertar das cadeias que te aprisionam dentro. Fica de pé do teu lugar agora, em nome de Jesus. Fica de pé, serinho, serinho. Como quem reconhece que precisa de libertação na área da mente. Seja você líder, pastor, pregador, cantor. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Esse silêncio não é sepulcral. Esse silêncio aqui é Deus agindo na sua consciência. Na sua consciência. Até quando você vai ser carcereiro de si mesmo, Deus está dizendo, bota essa chave na minha mão hoje. Porque eu não vou te trancar, eu vou te soltar. Mais do que soltar, eu vou te fazer... Livro. Priscila, a gente havia combinado algo sobre o céu, lembra? Só que isso foi o que eu e você combinamos Enquanto eu estou aqui pregando, o Senhor está dizendo para mim o texto que ele leu quando entrou na sinagoga Eu vim para libertar os cativos Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu Aí Priscila, eu sei que vocês sabem cantar esse hino Se não sabem, nós vamos aprender tudo junto agora quando eu liberar vocês para soltar o refrão, nós vamos começar no refrão dizendo assim. Eu. Sou... Ih, eu devo ter acertado o tom porque você viu. Eu. eu... Sua liberdade acharam que Paulo era grande demais e pensaram assim: se prendermos ele, vamos acabar com a igreja aqui. Aí uhum. prenderam ele, o que, que aconteceu? Ele orou, cantou, as prisões se abriram e o carcereiro veio para se matar. Quando ele viu que não dava conta de prender quem já estava livre. Pegou a espada para se matar. Paulo disse, calma que ninguém fugiu. Porque a gente não é fugitivo, a gente é livre. Todo... Ninguém foi solto naquele dia, pastora Raquel. Ninguém foi solto, pastora Angélica, naquele dia. Todos foram livres, mas ninguém foi... Eita mistério! As cadeias se abriram, das mãos se amarraram, tá todo mundo livre. Aí o carcereiro pensa, não vou dar conta de prender. É bom quando o carcereiro vê que o povo não tá só solto, o povo tá? Ele desiste de tentar prender de novo. Aí ele pega a espada e pensa, vou dar cabo de mim, é melhor que eu morra aqui do que seja torturado pela lei. Aí Paulo diz, calma, não faz isso. Está todo mundo aqui, por quê? Porque eu não vim para soltar, eu vim para fazer livre. Volta todo mundo para a cela. O carcereiro aparece. E Paulo diz para ele, Crê no Senhor Jesus e será tu e a tua casa. Ele disse, creio. Ele foi salvo, ele é a casa dele, olha pra cá, ninguém se mova agora tenha temor quando pegam um homem e colocam ele na prisão, achando que vão travar a obra de Deus na vida dele, ele abre uma congregação no cárcere inferior e bota o carcereiro de dirigente ué, é só leitura porque ninguém prende quem Cristo liberta tem gente andando na rua, em carros importados, presos. Tem gente no cárcere agora, recebendo a revelação do que a gente só vai saber no Jornal Nacional amanhã. Não é nesse jornal, não, que a gente não assiste esse jornal, não. Isso é vício de linguagem. Mas, enfim. Por quê? Porque o corpo está preso, mas a mente já está. Por isso que o evangelho não tem a ver com dinheiro, com carro, com casa. Ei! Sai disso. Sabe por que você está perturbado? Não é porque você não tem carro, é porque você perdeu a alegria da salvação. Porque na minha época, crente virava o bolso do avesso, só saía pedido de oração. Não estou dizendo que é bom ser pobre, não, irmão, porque todo mundo vai prosperar. Se seguir a palavra, se seguir os princípios, é lei, não é crença, é lei. É lei. Só que a gente tinha um sorriso, uma alegria. Tanto que o povo olhava para a gente e dizia assim, tu é doido? Não, tá rindo por quê? Ele dizia alegria. Do quê? Da salvação. Agora, olha como isso é verdade. Davi tinha o trono, o reinado, as tribos, o ouro, a prata, as frutas, as especiarias, os carros, os cavalos e os guerreiros. Mas quando ele cai com Betseba, ele oferece um monte de holocausto, mas não sente a alegria da salvação voltando. Ele oferece boi, vaca, cordeiro, ele chama sacerdote ele se redime diante de Natã, mas a presença não volta. Aí ele compõe o 51 depois de tudo isso. Antes disso, compõe outro, onde ele diz assim, tu não te compraste em sacrifícios de, de, de, de sangue, senão mais holocaustos eu te daria. Sabe o que ele está dizendo? Eu já dei tudo o que eu podia e não sinto. A tua presença de volta. Porque a presença de Deus você não compra. Ouça isso. Aí ele compõe o 51. Dizendo, tem misericórdia, tem misericórdia de mim ó Deus, responda para mim, ele perdeu o trono, ele perdeu os filhos, ele perdeu o ouro, a prata, a glória do reinado, ele perdeu a promessa, mas não importa o que ele tem, ele não sente mais a então ele diz, não retires, ele não diz me dá. Filho, quando você tem a presença, não importa o que retiram. O que importa é o que não pode ser retirado de você. Não retires de mim o teu, torna dar-me alegria das festas, do carro, da conta corrente, da conta poupança, da saúde... Davi tem tudo, mas não tem? Porque o que ele quer, ele não tem. Alegria dá? Aí o Senhor lhe restaura. Hoje eu vou fazer um único convite. Só que paz-me. Vai vir aqui no altar hoje. Algumas pessoas que você conhece lá da sua igreja. Pastora Raquel, hoje eu vou fazer algo aqui que não sou eu. É algo que eu nunca fiz em todos os anos que eu vivo integralmente no ministério. Porque tem gente aqui que é crente, se comporta como crente, mas caiu da graça. E você diz assim, Camila, por que, que eu oro? Já me arrependi, já confessei. Eu não sinto mais a presença. Deus não me usa mais como me usava. Hoje você vai ter uma escolha muito difícil para fazer. Ou você volta para casa como sepulcro caiado, ou você vai ser expor como Davi. Hoje vai voltar quem está afastado, quem se diz desviado, mas crente que a gente conhece vai voltar hoje também. E você pode chocar alguém na terra, mas no céu Deus vai te levantar hoje. Camila, Deus quer me humilhar? Não. É você que precisa desse reconhecimento. Não são todos, são pouquíssimas pessoas nessa categoria última que eu falei agora. Se Deus não mandasse, eu jamais faria isso. Como eu disse, eu nunca fiz. Não sei se vou fazer de novo. Mas hoje Deus disse: que tem gente aqui que é conhecido nosso. E a única maneira de viver esse nível de restauração é vivendo um nível de exposição. Porque através do que você vai fazer agora, Deus vai salvar muitos através de você. Da sua humildade. Hoje você vai sentir na pele a dificuldade que o desviado sente quando quer voltar. Eu vou contar de 1 um a 3. No 3, vocês vão abrir os corredores. Quem está em pé no meio do corredor vai se espremer para o lado para liberar para alguém passar. Hoje eu vou te receber do quarto degrau para baixo. Porque está apertado aqui na frente E eu sei que Deus vai trazer Há muitos aqui E há alguns também Quem está de pé e tem saúde Segura em pé No 3 Camila, eu me afastei do Evangelho não, não prego mais Venho à igreja Sinto a presença Mas não sou mais crente Você ainda é crente Porque você conhece o nome de um monte de santo Mas quando a coisa aperta Você chama o nome de um só não Camila, eu estou desviado há muito tempo Desviada não frequenta culto Desviada vai embora e não dá nem tchau Que raio de desviada é você que está aqui até agora? Aonde o crente quer ir embora E o desviado diz Eita que Deus está falando comigo hoje Tu não é desviado, tu é crente Tu é cristão Mas nem todo crente é salvo Mas todo salvo é crente Então hoje Jesus quer te salvar Hoje eu não estou chamando você aqui para carro, casa, dinheiro, prosperidade, nada. Hoje você vai ter o que tua alma procura. O que, Camila? Alívio, redenção. Liberdade. Tua situação financeira não vai sequelar a tua mente nunca mais. Os bullying que você vive nas áreas que te hostilizam não vão mastigar as suas emoções nunca mais. Mas você precisa hoje deixar o Senhor arrebatar teu espírito. Como? Como? Numa decisão pública de fé Hoje você vai vir movido pelo Espírito Camila, por que, que é pelo Espírito? Porque eu posso pregar que três horas Quem convence não é Camila É o Espírito E ele está aqui Vai vir aqui Quem está com a vida desconcertada Afastou, desviou Quer fazer um concerto com Deus hoje. Camila, mas eu ainda estou com a parada para resolver lá. Depois que eu resolver, eu venho. Não, você vai vir hoje. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas e minha situação lá, tico, -tico do fubá? Vai vir você, o tico, tico e o fubá. Jesus não disse, se arruma e vem. Ele diz, vem como? Ele não vai esperar você sair de Pátimos para te pegar. Ele quer te pegar em Pátimos mesmo. Então não importa onde você está, você só tem que deixar o Espírito te tocar. Deixa Ele te arrebatar do lado de dentro. Não importa se do lado do fora, de fora você tem vícios e questões para resolver ainda na cama da casa onde você mora. Hoje, Ele só quer o Espírito. Primeiro o reino do céu e a sua justiça. Depois essas coisas vão sendo arrumadas. Porque a chave da carceragem hoje vai estar na mão do Senhor. E não é para te prender, é para te fazer? No três. Ninguém vai te pegar pela mão. Hoje não tem apelo, porque eu não vou insistir. É um, dois, três. Quem sabe que é? A pessoa vai sair do lugar e vai vir aqui, Camila mas tem que ir aí na frente, Deus sabe, sabe, mas não concorda, porque não foi Camila que inventou isso, foi Jesus que disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que se envergonhar de mim, vem aqui para cima porque vai vir mais gente, e eu vou precisar do espaço, só mais um, só mais um, valeu, Se abriu a porta, hein? Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, e quero aí na frente receber uma oração, não vem que eu não estou te chamando, ouça bem, Camila eu sou de uma igreja, Camila eu sou crente, e vou aí na frente para receber uma oração, não vem que eu não estou te chamando, ora aí aonde é você está, aqui só vai vir quem dá nome ao pecado, quem sabe aonde errou e precisa consertar, quem está afastado, quem reconhece que o evangelho não é fácil Mas é o melhor que tem para você Quem sabe a área que precisa De conserto Ai Camila que eu estou sentindo De orar, ora aí aonde você está Não quero aqui Crente Que está vindo porque está sentindo de orar Não, aqui eu só quero Os que estão Numa área quebrada os que se desviaram, ou se dizem desviados. Os que se afastaram dos caminhos do Senhor. Se você não se enquadra nisso, não vem. Camila, eu entendi. Eu estou indo porque eu sei onde eu caí. Mas também sei onde eu me levanto. Então vem. Se eu tivesse na época da religiosidade, eu diria... A porta é estreita, a porta é estreita, a porta é estreita. Ora, Camila, e porventura mudou? A porta não é mais estreita, não, é estreita. Mas é que eu passei tanto tempo dizendo que era estreita, Aline, que eu esqueci o mais importante, qual? Tá aberta, tá aberta, tá aberta. É estreita, mas está aberta. O Espírito trouxe. Só que tem gente aqui que precisa do impulso. Quando você vai fazer uma coisa muito difícil, você conta, né? Um, dois, três e vai. Não é? Tem gente aqui que precisa da contagem porque tem que tomar impulso. Um, rema, levanta a mão e começa a orar. Dois, todo mundo que está aqui sobe mais um degrau, um degrau, sobe mais um degrau. Som Dois e meio Quem levantou a mão não finge que está orando Ora de verdade, ora de verdade Dois e meio Ele vai te fazer livre hoje Hoje Você vai ter o melhor sono da tua vida A partir de hoje teu nome vai ser escrito no livro da vida. E a tua alegria não vai depender de quanto tem na tua conta. A tua alegria vai saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Você vai andar na rua alegre. Você vai dormir alegre. Você vai levantar feliz. E alguém vai dizer assim, o que, que foi? Ganhando a loteria? Você diz, não, ganhei o meu nome restituído no livro da vida. 2 e 45, Camila, sou eu, é você, é um, dois, é três. Levanta do teu chão, do teu lugar e vem para o altar de Deus agora. Tira o pé do chão e vem. Volta para casa do Pai. Vem ter a alegria da salvação.